o plantão do desenvolvimento empresários, vereadores, secretários e jornalistas foram ver com Magione as obras do distrito empresarial foi desmascarada a farsa do candidato Baleia de que o distrito não existia a imprensa comprovou o avanço das obras, os empresários protestaram contra a mentira do candidato mais rejeitado pelos eleitores segundo o Ibope, e Magione continua crescendo na preferência popular Magione este sim tem autoridade para falar de emprego